E aí, pessoal, tudo bem? Quando alguém vem falando sobre bolsas de valores, os modelos de aplicação, fundos de investimento, Selic, renda fixa, renda variável, a cabeça parece que vai explodir, não é verdade? Mas calma, calma. Eu vou contar para você uma rápida historinha. Quando eu comecei o canal aqui no YouTube, eu gravei alguns vídeos eu cantando e tocando violão. Eu não toco muito bem, mas eu vou voltar a cantar e tocar. <risos> Espere. E aí eu pesquisava vídeos no YouTube sobre formas de tocar cifras mais facilmente. Enfim, os macetes para evoluir mais rápido. É sempre isso que a gente quer, não é? E num desses vídeos, eu encontrei o Primo Pobre, que ensinava como realizar algumas batidas e executar algumas músicas de forma direta do jeito que eu gosto, e que você deve, também deve gostar. Mas no decorrer dos anos, ele viu que precisava melhorar de vida. E ele fez um vídeo de como pagar a prestação de 30 anos do seu apartamento, que estava financiado. E ele pagou em 3 anos. Ele não parou por aí. A partir desse momento, vi que eu também poderia ser alguém como ele. Onde não tem muito recurso, tempo e conhecimento para investir. E me tornar também um investidor. E não pensar como a gente foi programado para pensar. Você sabia que nós brasileiros fomos programados para ser pobres? Pasme, mas é isso. Por quê? A gente foi ensinado que a gente precisa trabalhar, e isso é muito bom, e que a gente só, só pode trabalhar e ganhar dinheiro sendo empregado de alguém, que investir dinheiro é só para quem tem muito dinheiro, empresário é só quem tem um negócio muito bom, e porque vem de família, então você é programado para não empreender. E quando você é um empreendedor, você tem grande chance de prosperar. Só que aí eu tava pensando, quando alguns de nós, pode ver no Brasil, a gente acorda para isso, quando alguns de nós no Brasil acordamos para isso, essa pessoa vira um destaque, vira uma personalidade. Por quê? Saiu daquela grande massa de pessoas que eram programadas para ser apenas aquilo que elas foram programadas para ser. E esses se despontaram e aí se tornam celebridades até. Então, eu quero encorajar você que tem um pouquinho de dinheiro, você sabia que você dá para investir qualquer valor acima de é, 10, 20, 30, 50 reais? Agora, se o seu dinheiro ficar numa conta, uma conta convencional, que também você é a única coisa que você conhece, e quando o seu dinheiro está nessa conta, acredite, seu dinheiro está parado lá, mas o banco está usando o seu dinheiro e está aplicando. Então por que você não faz isso ao invés do banco estar aplicando o seu dinheiro? Então, eu aconselho você. É claro, tem a sua conta lá nesse banco tradicional, mas abra uma conta num banco eletrônico, num banco digital. É muito simples, você não precisa depositar nada. E a partir daquele momento, o seu dinheiro ali consegue render alguma coisa. E ali ele vai te ensinando como você deve aplicar o seu dinheiro. Você que não, não tem muito conhecimento, lá existem formas de você aplicar é, de forma que você se arrisca pouco se arrisca um pouco mais e aí tem um risco lá total que aí seriam os rendimentos variáveis. Pensa nisso. Você que tem pouquinho de dinheiro aí, não deixe ele parado. A questão é, é agora que você deve começar. É o seu pouquinho. Se você investe um pouquinho que você tem, logo logo você, esse pouquinho vai se transformar numa coisa maior do que você nunca imaginou. Beleza? Mas... Você pode estar tá pensando, porque eu estou falando desse assunto aqui no canal, né, de saúde e segurança, porque isso também pode trazer uma melhoria já na sua qualidade de vida e trazer uma melhor saúde mental. Pense nisso. Fique saudável e seguro sempre. Até o próximo vídeo. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí. É tão simples, deixa o like lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até mais.